Bom dia, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês nosso dia aqui no resort. A gente acordou 10 horas. O plano era acordar mais cedo, mas a canseira não permitiu. Eu e a Lelê dormimos aqui, né, Lelê? Nesse sofá cama, a Nick dormiu aqui, tiramos um colchão lá do quarto colocamos aqui. E tinha uma cama a reserva a gente colocou aqui pra minha mãe e o Carlos e a Silvana Dormiu aqui no quarto, o Carlos tá relaxando as pernas. Ok, rolou. Aí tirou o colchão lá daquele, daquela caminha lá do fundo e colocou aqui pra Nick, E aí eu vou mostrar pra vocês então nosso dia hoje aqui. A cozinha. Preparamos o nosso café da manhã que a gente vai comer aqui em cima. Porque a gente tá meio falido. Não, e o bom. café da manhã. Perdemos, Fala gente. a verdade, vocês podem ser mentirosos. Mentira. Pobre! Não, perderam, não. Hora. perderam hora. foram antes do mercado. Eles já sabiam que isso ia perder hora eles café da, da bem manhã. Bem. Eu vou continuar o café da manhã. Gose de beber barê. Gose de vodka. Esse é o café da manhã. É que aí não passa o óculos um leite, né Carlos? Ele Leio, passa o óculos com leite. Viu? Estava deitando agora. É isso aí, Carlos. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Então ela tá tornando 40 e quanto café a 39. 39 reais de café pessoa, da manhã por pessoa. R$ almoço. Aí eles perderam a... hora, mas tá tudo bem. Vai perder o horário do almoço também, tá? achando, mas tá tudo certo. É tudo bem. O importante tá lá embaixo. Olha é, olha lá, ó. Tá Acaba com o nome. Eu falei que eu perdi hora. É. Opa, põe aí, gente. Estamos aqui na produção Descer piscina oficina né? Descer A gente vai no mercado primeiro, né? É, isso A gente vai no mercado comprar O almoço Tem uma marmitinha aqui gostosinha Baratinha A noite a gente vai no E a gente já o... Já fica Vai no PK à noite E agora a gente tá aqui, ó Vou soltar essa juvinha aqui. Cascada meio tomado. A gente vai descer lá embaixo. Escolhendo o nosso almoço. Eu escolhi uma marmita Gente, olha aqui. quanta variedade. Sabe? Tem arroz, feijão gente? separadinho. Aí consegue... tem as misturas aqui, é. né, Sil? Conseguimos tem... curtir a piscina, frango assado. Hum. Deixa tudo lá pra vir. Ó, tem assado, comida marmita pronta. Se quiser assim, a gente fazer separadinho, pegar o arroz e feijão. Separa gosta de salada? Olha essa salada. Tem salada, salada, é. salada, salada, salada é de fruta não. também, pra quem é saudável, né? E eu? A gente usa a fruta pra fazer... Com bebida. Cachaça. É, tá bom. Aqui não especificaram, né, assim, como que é pra comer a fruta. deixou mais gostoso a cachaça. Chegamos no mercado... Tipo assim, só não entendi o seguinte... Que é. Se a sua... <risos> tá gravando, que você ia falar de besteira. Não é besteira, porque é assim... Você não, não compra apartamento, você compra uma cota. Ah. Como que sabe Tem ah, um é uma aguardamento menor, não tem? Tem. E como que sabe, Olha que limpinho. Vai mais caro, maior, mais caro. Não Chegamos... Não. Não tinha o não nada. almoçar. Não hora hora nosso almoço, ó. Vou promover ah, esse. Cada também? um com tá a sua. A gente vai comer aqui fora. Muito obrigada. muito você, mãe. mãe. A mulher é sua. Olha o que vai me salvar. <risos> Olha, Lele, que legal! Viu? Você não queria sair nem do quarto. Olha aí, que legal! Olha lá, tem espelho aqui, ó. Vem ver, pra você ver. Aqui, ó. Olha lá, os carrinhos. Agora a gente vai ficar onde, Lelê? Bem quente essa, né? Essa é a... Tem o um... furô ali atrás Pra massagem, né? Essa aqui é bem quentinha, tem salma né? aqui também O sauna é ali Vamos na A piscina sai lá fora, gente Subana sumiu com a minha criança. Ah, fui levar no banheiro. Olha aqui é pra fora, que legal. Ah, isso aí é que fora, gente, que gostoso. Você gostou, meu amor? Gostou, Lelê? Fala é, assim. Lelê tá morrendo de te que aí ir tomar banho, né, Lelê? Pessoal, agora é 11 horas. A gente aproveitou muito, muito, muito, muito hoje o resort, a gente ficou na piscina até 10 horas da noite, a gente chegou agora, tomou um banho, buscamos um, um lanchinho aqui para gente comer. mostrar para vocês, vamos tirar a fotinha. Tá hoje a nossa gente vem desse lado aqui, né? Nossa vai ser essa aqui hoje. E bora lá comer Muita fome né gente Muita fome ser bom Com cara e nossa, falecida de novo <risos> Pessoal vou ter que encerrar o vídeo aqui Da casa da minha mãe é, Fiquei de encerrar o vlog Lá no, no AP mesmo No resort, mas não consegui A gente comeu o lanche e acabou dormindo Estava muito cansada, muito cansada mesmo a gente aproveitou muito o dia, primeiro a gente desceu lá com a Lelê na brinquedoteca, aí ela ficou um pouquinho lá, depois a gente foi pra piscina, começou a é, aulinha de dança, a gente ficou lá um tempão, depois fomos a piscina interna, que era um pouquinho mais quente, e de lá a gente só saiu na hora que fechou mesmo, que foi às 22 horas. Então aí depois a gente subiu, tomou banho, compramos um lanchinho, comemos e acabamos dormindo, aí eu falei, nossa, a gente precisa encerrar, mas a canseira falou mais alta, então vou encerrar daqui o vlog do nosso dia lá no resort, espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito, se inscreva aí para ajudar o canal, é, curta, compartilha e vê o outro vídeo que eu apresentei o AP e depois desse eu vou colocar é, apresentando o resort lá, um vidinho bem rapidinho, para não ficar chato.